Boa tarde galerinha, estamos voltando pro trabalho Depois de mais uma sessão de dentista Já está percebendo pela, pela boca né Boca não, pela fala Caralho, hoje, hoje foi duas anestesias. Ah, pra que a pressa de cruzar que eu vou entrar lá naquela porra? Oi. Cara, o, o, que, o que mais me incomoda não é a anestesia é ter que ficar de boca aberta porra é, é como ela mesma diz, eu não tenho abertura nenhuma véio. eu não fui eu não fui feito pra ficar de boca reganhada não é só que eu falo pouco falo baixo A boca tá com um gosto de, de doutorzinho. Sabe o que doutorzinho aquele creme de massagem? Não, não, não aí. Vamos ser mais específicos. Tá com gosto de cânfora. Aquele produtozinho que a gente chama de doutorzinho, aquele cheiro refrescante. Ali é a cânfora. São os produtos cânforados. Entendam aí? Já aprenderam? Cânfora eu tô com a boca torta, velho eu tentei abrir a boca em frente ao espelho Porra, a boca... abriu aí... Abri, Bem abri tortinha assim oh, eu vou porque... Ela me dá a notícia que... Por esse problema de a boca com pouca abertura, talvez eu tivesse que procurar um especialista com uma revenda, é com uma... uma circular, não sei o que é isso, mas deve ser alguma ferramenta muito boa. Ela falou que a raiz da tá inflamada eu percebi pelo fedor eu ia perguntar a ela até sobre o mau cheiro mas como ela for que tá inflamada então automaticamente já estou ligando uma coisa a outra aí, hoje é segunda-feira a próxima sessão é <risos> a próxima sessão <chachão. risos> oh, o <risos> oh, meu Deus eu sou idiota sessão <risos> então a próxima sessão é na quarta-feira daqui a dois dias É a embreagem. desde verdade. Ai A próxima a Deixa eu tentar falar, tentar falar direito Sessão Sessão, Sessão. Sessão. Mas xexão ficou <risos> Ai, ficou bom. Hum. A, a primeira anestesia não senti nada Agora a segunda, véio. a segunda acho que ela aplicou Em cima da porra, velho com certeza, eu senti, velho. É, foi em cima do dente que ela deu, velho. Maluco! A, a outra acho que foi na gengiva. Ela poderia fazer assim então, né? E, e chegando, chegando de mansinho. Eu, eu aceitava tomar mais três anestesias. Ela é devagarzinho encostando. Não digo não, velho. Não digo não. Eu ligo em sentido, isso, isso eu ligo. Até porque eu não gosto. Sou um frouxo com muito orgulho. Hum, olha aí, ó. dada aqui tá cheio de coisa. no rastro dessa next aqui, que acho que ela vai também para a Tancredo Neves. Eita, caralho! Ah, assim você me fode literalmente, velho! Começou a hora do rush. Segurando, vamos segurando Bora lá, comandinho Comandinho, comandinho Comandinho, olha como a gente Um chama outro, não trabalha Acho que é até fácil de entender, né? Como todo mundo trabalha com Linux, então a, a base do trabalho é nos comandinhos Opa Eu ia entrar naquele buraco e é esse cara que fica na perna quer quebrar a travisão dos outros? Você é maluco, é desgraça. Vamos na seta aqui. Tá nervoso? Cada um, velho Cada um Que contável Bom, galera Vamos ficando por cá Chegamos no nosso trabalho E a gente fica por aqui, valeu? Até o próximo vídeo Bijunda É, o trabalho é aqui Tchau, tchau